Opa! E, e, e aí, meus chapas? E aí, Elite Clássicos? Tudo beleza com vocês? Eu sou Essu, e eu tô de volta na área com Mega Man Legends 2, o nosso segundo episódio. E é isso aí, rapaziada. Vamos lá. Temos coisinhas pra gente fazer aqui nessa cidade, né? Itens pra coletar. Porque vamos... entrar na tal Ilha Proibida, onde diz estar o grande tesouro Motherload e vamos ver né o que a gente tem a fazer ok primeiro de tudo vamos entrar aqui para pegar um certo item porque ele é muito facilmente esquecível Vem aqui eu peguei o item ele é um broken broken vacuum né um negócio assim enquanto é só isso essa cidade ela tem muito lore né, tipo, conversar com os NPCs, ler as coisas. É, eu só vou retornar pro Flutter. Porque lá também tem esse tipo de coisa, mas eu vou deixar isso pra, pra alguma outra oportunidade. Ah, e algumas coisinhas que eu quero co comprar antes de partir pra ilha. Vamos explorar aqui algumas coisas, tem uns dinheirinhos escondidos aqui e acolá. Ah, acho que na cama do Mega Man, não. Eu acho que aqui também não. Ah, é aqui. Bill Zane, ok. Quarto da row. Deixa eu ver aqui. Ah, tem alguma coisa aqui pra gente. Não sei Acho que não Não, aqui não tem nada não, tem o diário dela Onde ela fica descrevendo né, As missões que a gente fez ah, Incêndio Por causa de o Data A cozinha do Flutter pegou fogo Com sorte o Mega Man foi capaz de apagar Antes de Muito dano ser causado Aconteceu muito dano Obrigado Mega Man Tá, Megaman e as escavações. Megaman e eu fomos procurar por Joseph, Joseph juntos. Essa foi a minha primeira vez em uma escavação com o Megaman. Esses reverbots são muito assustadores. Eu, est eu estou feliz de. Eu fiquei feliz de o Megaman estar lá para me proteger. Eu tenho tanta sorte de ter ele por perto. É. Ok. É bem interessante estar lendo isso aqui. Ela vai descrevendo. É, algumas coisas bem interessantes Sobre o Mega Man Ok, deixa eu ver Mil Zenis aqui e aqui tem Cinco mil zenies. Aqui tem mais Uns textos importantes Pra gente estar tá lendo Não é obrigatório, mas vamos dar uma olhada Aqui tem uma carta velha dentro da gaveta Querido pai Eu tenho notícias animadoras nós vamos em uma expedição para a Ilha Proibida, onde você e Bleutcher foram todos esses anos atrás. Eu lembro de você me contando quando eu era só uma garotinha sobre suas aventuras lá. Quase que não sepa. a minha garganta deu uma falhada aqui, foi mal. Sobre a neve e tempestade de gelo. E sobre um diamante misterioso no céu protegido por Riverbots. Uma garota misteriosa que você viu enquanto você apagava. Você sabe o quanto eu amo um mistério, um bom mistério. Eu estava pensando em ver todas essas coisas por eu mesmo. Ah, chega a me dar calafrios. Banner designou um, uma nave que... Ele acha que pode aterrissar na, na ilha com segurança. Nós vamos testá-lo amanhã. Vamos deixar a Ro é, nos vizinhos enquanto sairmos. Se alguma coisa acontecer com a gente, por favor, cuide da Row. Bem, estamos partindo. Eu vou te dizer. É, tudo sobre a ilha proibida quando voltarmos. Amor Matilda. Exceto que eles não voltaram, né? E aqui tem algumas é, informações né, sobre o passado do Dr. Barrel. o que é muito importante também a gente está lendo. Ilha Proibida 1, isso foi 30 anos atrás, né, quando o Bleacher e o Professor Barrel eram mais novos e eles foram para Ilha Proibida. Esse é um relatório da expedição de Blutcher e eu para a Ilha Proibida. A ilha é proibida, né? Uh, o primeiro problema que encaramos foi a dificuldade de aproximar da ilha. Todas as naves convencionais... Eram empurradas pelo vento. Tentar forçar uma nave na tempestade... Ao redor da ilha certamente... Resulta no... Resulta numa destruição da nave. A situação de pior caso... Uma nave pode ser perdida na tempestade e nunca ser vista novamente. Nós descobrimos que existe um olho diretamente em cima do centro da ilha. Um olho em né? Onde a, ve a velocidade do vento é relativamente leve. Qualquer nave tentando aterrissar na ilha... Teria que usar esse ponto de entrada. Nós decidimos designar uma nave com uma aerodinâmica redonda com uma casca né com uma casca de aerodinâmica redonda, sei lá <risos> é, e foi reforçada para é, suportar a pressão atmosférica acima da ilha mas apesar de todos os nossos esforços e precauções nós falhamos entretanto nós fomos capazes de aterrissar a ilha nossa nave foi destruída nos deixando sem meios de retornar pra casa. Continua na Ilha Proibida 2. Ok. Vamos ver isso aqui. Já que não fomos capazes de sair. Nós decidimos fazer o melhor da situação. E explorar a Ilha Proibida. O melhor que pudermos. Podíamos, né? É, nós estávamos chocados em descobrir que aqui. Riverbots estavam ativos. Até em cima do chão. Perdemos a maioria do nosso equipamento. Nós fomos duramente pressionados a nos defender dos seus ataques. Lutando contra ambos os Herbobots e o clima, nós conseguimos chegar no centro da ilha, onde encontramos a uma relíquia antiga. Eu, le eu lembro muito bem, um, um estranho objeto em forma de diamante flutuando no meio do ar. Mas na hora que encontramos, nós estávamos, estávamos no limite de nossas resistências. eu perdi a consciência. Eu, Não, enquanto eu perdi a consciência, uh, eu percebi que alguém estava se aproximando da gente. Uma garotinha, talvez. Entre a neve e a escuridão que se aproximava da minha visão, foi difícil de dizer o que exatamente eu vi. Quando nós nos recuperamos, nós estávamos uh, caídos fora de Yosionok, Yosionki? Yos... É, peraí. <risos> como chegarmos lá é um mistério. Nossa nave foi destruída e até esse dia nem Bleuture nem eu temos lembranças de como chegamos lá. Depois disso, vários escavadores tentaram se aproximar da Ilha Proibida. Mas ninguém retornou. Como nós fomos capazes de conseguir isso é um mistério que me confunde até hoje. Ah, ok. A Descoberta de Mega Man, parte 1. Uma vez, há muito tempo atrás, eu fui para umas ruínas em Nino, na Ilha Nino, fazer uma pesquisa... Na civilização que precedeu a nós, a nossa. As ruínas lá eram muito perigosas. E normalmente estavam seladas. Eu... eu me enfiei dentro sem a permissão do mestre da guilda. Ah, bem dentro da entrada, eu encontrei... Um estranho objeto em forma de diamante. Quando eu toquei nele... Ele caiu, não, se desmanchou, derreteu, e de dentro, apareceu uma pequena criança, um bebê, e um macaco. Uh... Vendo que eu quebrei, eu en... não, vendo que eu entrei nas ruínas sem permissão, eu não pude revelar onde eu encontrei eles. Então eu decidi criar o bebê juntamente com a minha neta. Continua na descoberta de Man 2, Ok. Eu decidi chamar o bebê que eu encontrei de Mega Man. Na verdade, não foi realmente minha ideia. Foi da minha neta, Ro, que escolheu o nome. Em homenagem aos personagens. O personagem favorito dela dos videogames. <coughs> ok, né? Eu tentei fazer ela mudar de ideia, mas ela insistiu que isso seria o seu nome. De qualquer maneira, eu criei ele como se fosse meu próprio neto. Ele não era diferente de qualquer outro menino. Ele rapidamente se tornou parte da nossa família. Ok, Ilha de Catelox. Ok, isso aqui é basicamente o que aconteceu no jogo anterior, né? No ano passado, nós exploramos a Ilha Catellox. Uma ilha rica em recursos. A ilha estava... É, como eu posso dizer? Envolvida de ruínas e túneis um tesouro lendário que era dito estar enterrado lá. Enquanto estávamos lá, acabamos lutando contra os Bones, uma família de piratas. Que vieram para Catelux procurar pelo tesouro lendário. Entretanto, nós derrotamos eles uma... um número de vezes. Eles continuaram vindo atrás da gente. Mas o Mega Man conseguiu... conseguir Sei lá, impedi-los todas as vezes. Ah... Mesmo eles falando grandes, eles tinham mais do que mordiam. Ah, pensando na época, era bem divertido assistir isso. Eu tenho certeza que vamos encontrar eles de novo em algum lugar. Ok. Quando Mega Man explorava as ruínas de Catalogs, a pedido do prefeito, da prefeita né, Amélia, nós vimos algo incrível. Um grande monolito desceu do céu na ilha. Eu ainda não sei o que, que era e provavelmente eu nunca saberei. Tudo que eu sei é que te, tinha algo a ver com as ruínas. Mas a única pessoa que sabe a verdadeira a inteira verdade é o Mega Man. Algo me diz que deve ter algo a ver com as origens de Mega Man. E o que ele estava fazendo da Ilha Nino, há muitos anos atrás. Ok, o Manual do Escavador. Definições. Ah, isso aqui é... Detalhando, né? O que é uma escavação sobre ruínas, refratores... Tudo que a gente basicamente já sabe, Riverbots. Então vamos sair. Isso aqui é rico em lore. Ok, vamos descer aqui. Continuar as nossas buscas por dinheiro e itens Essa parte da nave Não, aqui eu posso entrar Aqui tem um banheiro, acho é. Tinha um toalete mesmo Essas portas aqui estão danificadas Eu não posso entrar Por causa do incêndio Vamos ter que reparar isso É só falar com a Row Ela vai pedir dinheiro, é claro Pra consertar, né Isso tudo aqui E a gente vai precisar fazer isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente. Ali é o Dropship. Ela já instalou no Flutter. Menina boa. Menina esperta. Deixa eu ver. Deve ter alguma coisa aqui pra mim. Aqui. Rapid Fire. É uma Buster Party. É... Que aumenta 2 de Rapid. É. Okay. Vamos procurar outro outra portinha ali. Eu só acho estranho que as musiquinhas resetam quando eu entro de uma área a outra na nave. Nem todas as áreas são assim. É estranho. Tá, dois mil zenes. Ok, eu consegui bastante dinheiro aqui. Acho que eu já posso voltar. Eu vou dar uma passada lá no ferro velho e comprar alguns itens, porque... Vai ficar difícil a partir daqui da, da frente. Esse jogo ali não é tão fácil quanto o primeiro. Embora exista meios de quebrar o jogo. não vou fazer isso agora. Até porque agora, agora não tem como. Deixa eu sair do Flutter, e voltar pra cidade de Yosyonok, né? É. O nome da cidade é, é, é essa, né? O nome da ilha Kalinka. Só pra evitar as confusões aí. Esse jogo ali não é tão mundo aberto né? quanto era o anterior. Mas ainda assim é um bom jogo. Item. Vamos comprar rollerboard pra fazer o patinete lá do Mega Man. Partes. uma armadura normal, range boost e power raise. Ok. É, power raise, né? Aumenta de ataque, booster e range, né? que foi range que eu peguei ali? Será? Tá, vamos comprar Energy cantinho né, que é o sub comprar um só. E bionic Parts, comprar um só também. Que aumenta a barra de vida do Mega Man. É, basicamente o que tinha, né, no jogo anterior. Olha o deita tá dançando ali. Bom, agora é só falar com a Rho. Tá, eu carreguei a dropship no hangar, Mega Man. Isso significa que podemos entrar na ilha proibida também. Eu tenho que fazer mais alguns ajustes aos seus motores. Você pode pilotar o Flutter enquanto eu faço isso? Obrigado. Dropship, você não vai sozinha, não é? É claro, não esqueça que meus pais eram escavadores. Além do mais, eu estou preocupada com o Vovô. Mas eu não sei como pilotar o Flutter. Não se preocupe, você consegue. Se tiver qualquer problema, peço deita por ajuda. É, e ele vai entrar na minha frente, na frente do Mega Man de novo. <risos> Dizem que ninguém voltou da Ilha Proibida Viva. Eu não posso deixar você ir lá, Mega Man. Esse é todo o motivo que... Você não deve ir. Não se preocupe, eu vou. Mega Man. Tá bom, está pronto. Ainda não, espere um pouquinho. Vou falar aqui com ela de novo. Talk, reparos. É, as, as salas de armazenamento e a, a sala de estar foram danificadas pelo incêndio. Temos que repará-las. Vai custar 2.000 para reparar o dano nessas áreas. Você tem dinheiro? Tenho. Obrigado. Seremos capazes de usar a sala de estar e de armazenamento assim que elas tiverem sido reparadas. Ok, depois de um tempo eu volto lá Eu vou poder né, explorar essas áreas. Sala de desenvolvimento, development, Rollerboard, board over jets, vai fazer aquele, aquele, aquelas botas para o Mega Man fazer aquele dash, jet skates, ok. Eu tenho mechanic notes 1, Parece que esse livro fala sobre um sistema de, uh, de mira, né? Ok. Da... Só que eu não tenho nada ainda, nenhuma arma especial e tal. Então vamos lá. A gente, quando a gente quiser sair da ilha, é só falar com a Row Move. E a gente vai pro mapa mundial. Ó. Ele é um mapa bem simples. E segurando o quadrado, ó, a gente usa o Flutter bem mais rápido. Mas por enquanto a gente só tem a ilha Kalinka e né? os Nexits. E a Ilha Proibida, que é onde a gente vai descer. Então, bora lá. Lembrando de ativar aí né, as legendas, porque eu vou estar legendando aí Isso. essas cutscenes com Aldo. Então, bora lá. Estás pronto, Mega Man? Sim. Ok, aqui vamos. Hã? Hã? Hã? Hã? Hã? Hã? Hã? Hã? Hã? Hã? Hã? Hã? você está bem? Aqui you estou bem. se você quiser voltar para o Flutter, dropship, ok? então. Vamos tentar encontrar o ship Parece que está Estou recebendo uma norte da sua posição. Quando você está pronto, norte e ver o que Beleza, então. Ah, estamos na Ilha Proibida. Aqui tem uma devasca muito forte que dificulta a visão, né? Tá, vamos equipar os negócios que eu comprei aqui pro Mega Man, capacete não, armadura, armadura normal que eu comprei. Aumenta a defesa e protege contra knockdown, ok. Sapatos, jet skates, ok, buster parts, turbo charge, vamos colocar, é, né, ataque mais dois, né, power turbo, rapid, Vou pegar rapid por enquanto. Beleza, vamos lá. Aí, eu já tenho uh, esse daqui. Bem no começo do jogo. Mega Man, cuidado. Parece que tem algo em de Ok, hey, bots. Uh. Tem alguns dinheirinhos que ficam presos aqui na, na parede eu não consigo pegar. <risos> Isso acontece nesse jogo. Bem chatinho até. E é muito difícil ver alguma coisa aqui por causa dessa nevasca. Sei lá, eu fico vesgo vendo isso. Bom, a minha visão já não é uma das melhores mesmo, então... Talvez seja uma coisa minha mesmo. Né? Tá, eu tô derrotando esses bichinhos aqui só pra conseguir um pouco de dinheiro que eu perdi não preciso derrotar eles. Olha só isso, tem pessoas aqui congeladas. Estou pegando algo. Isso aqui são escavadores que vieram para essa ilha e nunca retornaram. É. e aqui temos uma coisa muito importante é uma garotinha mas ela não tá detectando formas de vida talvez porque não esteja vivo Vamos lá. Oh. Refratores Ok Esse bicho aqui Ele só te ataca se ele For perturbado Eu tô perturbando eles Propositalmente só pra conseguir dinheiro Né Óbvio Ah, eu tenho que seguir para o norte Ah, ok. O mesmo áudio lá do Castlevania, do, do Lobinho morrendo. <risos> Warg. Vamos lá, vem cá. É bom esperar ele chegar perto e você vai pro lado. Ele vai tentar pular em cima de você, né? Se você tiver com um bom ataque rápido, você consegue acertar dois tiros nele. Bom, às vezes. <risos> É. Vamos lá. Pô. Tá ah, porque eu tô andando, eu posso simplesmente zoom. Opa. Ah, esse revelote comum. Ah, vamos tentar fazer isso aqui. Ó lá. Usa a garrinha para levantar os heavybots pequenos. Bem legal, tá. Temos um novo tipo de reverbots. Esse mamute aí, precisamos derrotar eles para poder prosseguir. E a barreira elétrica se fechou. Olha, são três. Peguei aqui, ok. É o bom e velho truque de correr ao redor dos inimigos. E nesse jogo ficou muito mais fácil fazer isso por causa do excelente sistema de mira. Aqui tem um corredor armadilha. Nem tente lutar contra esses inimigos, deixa eles passarem aqui Opa Pra cá Opa. Mais um é. Para, eu quero passar Acabou, acabou também, ó. Não tem nem nada aqui, como é que eles vinham dali? Estava um em cima do outro? Olha só quem tá aqui. Como é que você entrou aqui, deita? Tá recarregando minhas energias aqui. Esse macaquinho mais me assusta do que eu acho ele fofo. Oh, um objeto em forma de diamante, hein? O que será que é isso? Eu não fiz nada. Oh. Ok, esse chefe ele arranca muita vida. É, vamos precisar de range, alcance, range, bolsa e ficar o mais longe possível dele e acertar, né, os tiros dele. É, ele dispara gelo com a tromba, né? Você pode destruir a tromba, ele tem outros métodos de atacar. Ele não é difícil, mas o que acontece é que ele arranca muita vida. Se ele te pegar. Tá, ele não tá nem aí pra mim. Ó, ele faz esse ataque, ó. Olha a onda de choque que ele solta no chão. Você tem que pular por cima. Ah! Destruir a tromba. Agora ele solta um poder ali, né? Por baixo. <risos> que, inclusive, causa muito dano. A tromba voltou. É. Ok. Oh! Quase que ele me atropela. Ah. Não deixa isso te pegar, porque machuca. Aí. You're getting old, Beryl. That was nothing. Look at me. I'm fine. Hmm. Show off. For all that money you spent on it, you'd think this flying washtub of yours would have held up better. <clears throat> well, accidents happen. If we were ready for them, we wouldn't call them accidents, would we? Hmm. How come those old fogies are so chipper, huh? My stomach feels like it's been through a washing machine spin cycle. t Tire as crianças da sala, por favor. Her up. The Carbons have decided their own fate. This is because they've activated Mistress Sarah. You've done enough for them, Mistress Yuna. You are required to relinquish the keys to her. No, it's not enough. Why did the master entrust that purifier unit with his genetic code? It was his job to hunt down and eliminate all aberrant units. So why did he become the greatest aberrant of all? There are still too many unanswered questions. Mistress Yuna, surely you have enough information to arrive at a conclusion. Think, Gats, what if the carbons which the master loves so dearly were more important than the master's system? What then? What? The chances of such a possibility being true are non-existent. Are they? How can you be so sure? Uh-oh, we'd better get out of here. Agreed. It appears that Miss Yuna still does not intend to give you access to the keys, Mistress Sarah. What is she thinking? Her logic is as mysterious as was the master's. You know what you have to do. Yes. The directive of this unit is ensuring your safety. Very well. Hmm. One of the carbon ships. We must first recover the keys to the library. We can acquire and deal with the master's genetic code sample afterward. Understood. What gives? How come we end up stuck in here? Think about it, Teasel. Do you think they're just going to have a press conference with what's happened? Mm, what was that blue fellow doing there anyway? I don't like it enough, one bit. One thing's for sure, I'll get him this time or my name's not. Shh, I'm picking something up. So what you're saying is, if you have possession of these four keys, we can unlock the Mother Lode and save Mistress Sarah. Is that it? Correct. We are from the past, your ancestors. We are in a world we never made. We mean no harm. We simply desire to live out the rest of our lives, as best we can. <laughs> of course, your troubles will be rewarded. With the keys, you will have access to technology that has long been lost to you. You would have the ability to make all the refractors you need. I understand. Leave finding the keys to us. We are not the only ones searching for the mother lode. For your safety, I recommend that you stay here on the ship. <gasps> Speak of the devil. <laughs> Why you were you spying on me? I thought we were supposed to be allies, aren't we? We're a unified front, a team. We won't let you hold out on us. Unified front? There's only two of you! Ah, but they are veterans, remember, Teasel? Not like some people I know who think the more people you have working for you, the better you are. Oh, and what about you? You... Now, now, Teasel. The more, the merrier, right? Don't get so upset. We can dump them anytime we want. Hmm. I guess you're right. All right, then. Let's get this show on the road. What we need to do is split up and take over any town that's got a large ruin nearby. Then we explore the ruins and find these keys. All right, boys. Look sharp. Let's go. I'll see you around. Come in, Bola. We've got work to do. Those two really get on my nerves. Pirates? On the move already? That complicates matters. Oh, stop it. You can't fool me. Is it that obvious? Don't you think you're getting too old for playing around with pirates? <laughs> Find Mega Man. Bring him here. Yes, sir. You're not going to drag them into your escapades again, are you? Well, I just want to talk to them. They'll get involved with or without me. My, my. Mr. Mega Man, sir, Mr. Blucher would like to see you. Yo, então, bom. Depois de longas cutscenes, aconteceu diversas coisas, né? O Mega Man despertou aí, né? Na verdade, eles despertaram aí uma pessoa, duas, né? Na verdade, uma tal de Senhorita Sera, um outro cara lá que diz que é de uma raça antiga de pessoas, mas eles não parecem muito confiáveis. Ah, e... e o que mais? Ah, voltamos para a nave do Bloat. É. Eles pediram três chaves, né? Para acessar uma certa... Motherload Pra destrancar 3, ele falou 3 ou falou 4, eu não lembro E agora eles querem que o Mega Man vá Atrás dessas chaves Porque os piratas já ouviram, né Os Bones e, e agora tem um novo grupo de piratas né? Que é o dos Glide E vamos ter um probleminha com eles Eventualmente, obviamente Mas por enquanto vai ser isso aí Meus caros, eu vou ficando por aqui Eu Espero que vocês tenham gostado Próximo vídeo, então, vamos estar à procura das, das chaves. E... Bom, se a gente encontrar com algum pirata na frente, a gente vai ter que lutar contra ele, certo? Bom, então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais.